Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Olha só. O nosso vestido abóbora. Olha só que lindo que é esse vestido. Deixa a mãe mostrar pra, pro pessoal, Sofia. Deixa a mãe mostrar. Olha só, gente. Olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal,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 Meu povo, bora lá então gravar a nossa abóbora, nosso vestido de abóbora, tá? Então vamos lá. Ah, o que você vai precisar aqui? Eu vou fazer ela com feltro, tá? A boquinha, o olhinho, o nariz com feltro. E esses moldes vai para vocês também, tá? Vai assim para vocês estarem cortando o feltro certinho. Mas se você tem a prensa de sublimar ou melhor a tinta e a impressora preparada para sublimação, né? Se vocês tenha tudo preparado, também vai o PDF dele assim para você fazer sublimado, tá? O do menino a gente vai fazer sublimado depois, tá? Então também vai assim. Mas caso você não tenha, não precisa ficar sem fazer. Você pode. Fazer assim, como eu vou fazer aqui, tá? Com feltro. Aí, depois, é só você pregar, colar ali, tá bom? Então, vamos lá. Aí, os moldes, tá? Frente. Quatro vezes, sem dobra, tá? Costas, duas vezes dobrada, tá? Laranja, tá? A gola, no verdinho, duas vezes dobrada. Aqui, eu tô usando o oxfordine, tá? A... Aqui. Esse aqui é o laço, tá? Duas vezes dobrado ou uma vez ele mais largo aqui, tá? Aí, então, tu corta ele dobrado aqui e aqui, tá? Aí, aqui eu fiz assim, também no laranja, tá? E as saias, tá? As saias, você pode cortar ah, uma vez só, né? Ou aqui, como eu fiz, eu cortei duas vezes, tá? Porque eu quero fazer ela dupla tá? Eu quero fazer ela dupla. Eu acho mais bonito, o acabamento fica melhor. Então, eu cortei duas vezes. E aqui no saiote, né? Aqui tem, ó, filó ou organza ou tule. Você pode cortar três vezes até três vezes, tá? Até três vezes você consegue pregar ela no vestido aqui sem ela ficar com a costura muito dura, tá? Como aqui eu tô usando filó, né? No filó você corta menos daí. Como é que eu tô usando filó e o filó é duro, eu cortei uma vez, tá? Ele já fica armado, tá bom? Então, eu cortei duas vezes na, no tecido principal. Aqui eu tô usando um, te, um, um tecido temático, tá? De abóbora. E é cetim, tá? Então, eu tô usando esse tecido aqui. Então, eu cortei duas vezes nesse aqui e uma vez no filó. Mas a saia fica... A escolha de vocês, quantas vezes vocês querem cortar. A gente também vai usar a cola Pega Mil, né? A gente tá colando. Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Eu vou começar com as costas, tá? Pra gente colocar aqui já o olho e o nariz aqui na, nas nossas costas, tá? Você pode estar tá colando, né? É até mais fácil se você. Esse aqui é o nosso nariz. O nosso olho, que você vai cortar duas vezes. Então, você não precisa ficar sem fazer a peça, tá? Você pode tá fazendo esse aqui, e a nossa boca, tá? Você pode tá costurando, tá? Aqui pode tá costurando ele aqui, certinho, ou colando, ok? você não precisa ficar sem fazer, tá? Se você não tem a prensa pra sublimar, a impressora certinha pra você fazer a sublimação, você pode vir e fazer aqui tranquilo, tá? Não tem segredo. Você pode colar, né, e passar uma costura. Eu vou só passar a costura aqui, tá? Eu acho melhor. Daí não tem perigo de cair também. daqui pronto olha só ok não é difícil de fazer facinho fica bonitinho tá bom então esse está pronto aí o que que a gente vai fazer vamos pegar as nossas saias agora tá com avesso, direito com direito aqui. Vamos juntar elas aqui, tá? Não é preciso, gente, se vocês não querem... Juntar, fazer com duas saias, você só fazem a bainha e tá bom, tá? Eu, porque gosto, eu acho que fica mais bonitinho. Virar? Não precisa despontar, tá? Que eu a, pra ela ficar balonezinha, tá? Se você for usar duas, né? Agora aqui eu vou aumentar aqui o ponto. Porque a gente vai franzir essa saia, tá? Já pega a linha da agulha aqui e vai, vai fazer pega as suas costas e meça pra você ver o tanto Desde aqui até aqui você tem que. a tua saia tem que ir, tá? Então daí você vai distribuindo franzido. o franzido. Segredo para ela ficar armadinha é colocar o mais franzido no meio, tá? Tecido de estampa eu comprei lá na Bittencourt, tá, gente? em Brumenau Não tô ganhando nada da Bittencourt. Mas eu sei que vocês vão me perguntar se quer, onde que eu comprei. Então é lá na Casas Bittencourt, lá em Brumenau lá eles tem esse tecido. Como eu disse, o segredo é deixar mais franzido aqui na frente, tá? E cuidado com essa linha aqui de, que vocês estão puxando. Depois dela se juntar com a outra ali, tu não consegue mais puxar. Então, eu vou medindo pra ver... Até o quanto eu posso franzir, deixar um dedo aqui e um dedo aqui, sempre já tá bom. Então aqui já tá franzido. Já tá franzido o tanto certinho. Vamos pegar o nosso filó aqui, tá? E vamos também franzir ela. Deixar na, na linha preta mesmo. Depois eu troco. Mesma coisa com a filó aqui, você vai, você vai arrumando ela pra dar certinho aqui, tá? Aí, agora, você pega essa aqui, coloca aqui certinho, e vamos dar mais um ponto aqui. e vamos pregando aqui certinho, tá? assim. Eu gosto de ir na overlock e passar na overlock, tá? Não precisa, mas eu gosto, porque aí fica mais limpo aqui, fica mais fácil pra pegar na peça, tá? Vou lá na overlock e já volto, tá? Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui. Achar o meio certinho, vou fazer um pique aqui em cima. Depois a gente vai fazer a nossa, a nossa bolinha. aqui embaixo, pra gente saber que ali é o nosso meio. Nossa saia, vamos pegar o meio. Aqui é o nosso meio. Vamos colocar aqui, nosso meio aqui no pique. Colocamos um alfinete. E agora, vamos pegar a nossa saia aqui. Sempre deixando um pedacinho aqui, ó, pra gente poder pegar outra peça, a nossa frente, né? Vamos pegar a nossa bolinha nossa bolinha é verde tá gente mas se você não quiser fazer verde não precisa Vou fazer com a linha preta mesmo Espontar, tá? Pode despontar a tua bolinha, vamos pegar a, a nossa fita, aqui você já coloca aqui pra dentro, tá? De pé. Vai pregando aqui, costurando aqui e já vai virando. Você acaba de costurar, já tá tudo virado. Aqui já fizemos esse aqui, esse reserva. Então agora vamos pegar a nossa, nossa frente, fechar os ombros aqui. pegado o ombro, vamos pegar o outro aqui, tá? Pegamos as frentes, vamos pregar o nosso a nossa gola, tá? Aqui achamos o meio. Aqui Fizemos, vamos fazer um pique, colocamos aqui pique com pique, certinho. Colocamos um alfinete para segurar. E aqui a gente vai pregar a nossa golpe, tá? aqui, pregamos a gola, tá? Reserva, vamos pegar a outra peça, o forro, tá? Vamos pegar as nossas costas. O forro aqui vocês podem fazer de outro tecido, outra cor, tá? Vamos pegar as nossas frentes. Eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão precisar de um botãozinho Rita, tá? Ou velcro, né? Se vocês quiserem colocar velcro. E agora vamos pegar a nossa peça principal aqui. E vamos juntar ela com a outra aqui, tá? Aqui, ombro com ombro. Já coloco um alfinete, tá? a gente vai juntar a peça. Rascava aqui agora costura com costura aqui. Mesma coisa do outro lado. Saia também, vamos colocar pra dentro aqui certinho aqui e vamos. Aqui eu esqueci de deixar, tá, gente? Mas vocês deixam um meio centímetro ali no começo e ali no final sem costurar, tá? Eu tive que desmanchar depois para pregar os lados, tá? Então, vocês deixem meio centímetro aqui no comecinho da, a, da saia, aqui no comecinho ali, onde... Comecem a costurar onde começa a saia, tá? Deixa aquele, aquele pedaço que tá sem saia ali, sem costurar... Pra depois, vocês conseguirem pregar os lados, tá bom? E agora, vamos fazer pique na peça toda, tá? E agora, vamos virar a peça aqui, ó. Então, aqui quando a gente pregou a saia, a gente deixou um tanto aqui sem, sem pregar, né? Sem passar a costura, ó, esses lados aqui. É aonde a gente vai pregar essa parte aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. A gente vai colocar costura com costura aqui, tá? E vai vir ó, pregando, ó, daqui até aqui, tá? Então, costura com costura aqui, ó. Mesma coisa desse lado aqui. Aqui costura, aqui costura, debaixo do braço aqui. Ficou assim, agora essa parte que a gente coloca aqui, aqui pra cima, e já passa um uma costura aqui, ó. Junta, costura com costura aqui. mais fácil no acabamento. Fica mais fácil no acabamento depois. Só colocar aqui pra dentro, a hora de presspondo. Mais fácil. Mesma coisa aqui, tá? Coloca aqui pra cima. Sempre procura costura aqui dos lados, tá? Só pra ter aqui. Encosta a costura, costura aqui. E ver se tá batendo certinho e já vem passando aqui Então, aqui, agora, vamos prespontar a nossa peça toda, tá? Vamos prespontar a nossa peça toda. E aqui, onde a gente deixou aqui, a gente só dobra aqui, tá? E já dá acabamento. Bora lá. Agora, vamos despontar aqui, tá? Na cava do braço. Vamos fazer o nosso laço, Vou colocar aqui para nele. Vamos passar uma costura aqui. Mesma coisa aqui, para dentro. fazer isso aqui deixando o mesmo tamanho esse aqui tu vai trazer aqui para para trás e esse aqui também para trás tá Só você colocar o outro aqui no meio, tá? Dá uma. O laço você faz da cor que você quer, tá? Eu vou fazer laranja e verde, tá? Então aqui aí agora você. Só pega isso aqui, pega um filete ou da cor da saia ou laranja, como a gente vai fazer aqui, e passa uma costura aqui. E fizemos o laço. Ficou assim. E agora, a gente vai colocar o nosso laço aqui. Aqui. Você pode colar ou pegar, né? Eu vou dar uns pontinhos aqui. Ficou assim, agora eu vou a, colocar o botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta, ok? Já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha só como que ficou a nossa peça. Aqui eu queria pôr botãozinho verde, mas não tinha, tá? E vai ficar legal se, tiver, se vocês tiverem aí botãozinho verde, tá? Ou laranja mesmo. Eu ia pôr o preto, acabei colocando o branco. Deveria ter posto o preto, né? Mas ficou bonitinho. Olha só esse laço, que charme. Olha só. Olha só como ficou a peça. Ficou linda, né, gente? Olha só. Eu amei essa peça. Ficou um charme. Também ah, fiz uns lacinhos também, né? Pra pôr, pra colocar, pra combinar. Ó, só cortar retângulo e colocar o elástico ali certinho, Olha só que lindinho que ficou. Tá? Mas, se vocês quiserem fazer todo branco, também dá pra fazer o fantasminha, ó, gente, ó. Fantasminha todo no branco, também dá. Ok? Olha só. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, ficou show de bola. Amei, amei o resultado. Ficou maravilhosa essas peças. Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí as datas comemorativas, datas temáticas, tá? Agora no verão, né? Para fazer bastante fantasia, para fazer bastante peças temáticas para vocês estarem vendendo aí, tá? Eu, o que depender de mim, vou estar tá trazendo aqui muitas ideias, muitas coisas para vocês, tá bom? Lembrando que qualquer tipo de tecido que você precisar, chama a Jo da Felipe Malhas aí. Eles têm uma variedade de tecido para a moda pet, tá bom, gente? Então, beijinhos, beijinhos para vocês que torcem por mim. Se você quer essa modelagem, corre lá pro nosso site, já tá disponível, tá bom? Beijos, tchau, até a próxima. Eu amo muito, muito, muito, muito vocês. Beijos, tchau, Fique com Deus, tchau!